aqui é a malta do Aço, bem vindos a mais um vídeo. Bem, se vocês se lembram quando eu apresentei aqui o A100 da Blackview que hoje em dia até é o meu telefone pessoal, que o telefone é bastante bom eu anunciei que talvez fossemos ter aqui um Tech Day uma vez que muitas marcas estavam a sugerir produtos eletrónicos e eu recusava, mas eu acho que há espaço aqui para termos aqui um dia de tecnologia. Pois bem, esse vídeo correu muito bem do A100 vocês aderiram, fizeram muitas compras, eles venderam muitos telefones como tal, enviaram aqui um novo item para eu apresentar, desta vez, um tablet que faz telefone, um telefone que faz tablet... Mas já vamos ver, vou já proceder ao unboxing do Blackview Tab 9. Ora, em termos de unboxing, o que é que temos? Temos aqui o tablet, temos o manual, carregador, cabo USB e o pinzinho para tirar os cartões SIM e o cartão de memória. Esta é aquela parte de tirar a película, sabe também. Aqui na película já temos algumas informações. Ecrã de 8 polegadas... 3 GB de RAM, 32 GB de ROM, bateria de 5580 mAh, câmara frontal de 2 megapixels e câmara traseira de 5 megapixels. Aqui a nível de mais especificações, vou usar aqui este pino para tirar aqui o encaixe para cartões. Aí temos a possibilidade de ter dois nano SIMs ou então um nano SIM e um cartão de memória para a malta que precisa de ter dois cartões para ter dois tipos de, de rede tem essa opção a nível de ecrã ele é 800 por 1280 o Android é 11 e o processador é um quad-core a nível do toque o tablet é mesmo muito muito sensível ele pode ser usado na vertical ou na horizontal como todos os nossos telefones ou tablets e esta definição pode ser automática ou manual ele tem apenas 9.45 mm de espessura como podem ver é um tablet bastante, bastante fino. A nível de uso segundo as características pode ser usado por estudantes para trabalho ou para idosos que é bastante intuitivo e bastante prático. Muito devido ao slot para dois cartões como eu vos tinha dito no início que vos permite ter duas redes. Comparando com o telefone, como vocês podem ver, o ecrã de 8 polegadas dá-nos uma percepção bastante melhor do que está a passar no ecrã e para lermos então é bastante melhor. Aliás, ele possui mesmo, como aqui indica, ele possui mesmo um modo de tons de cinza que é para conseguirmos ter uma leitura muito mais fácil e que não canse tanto a vista. Para quem tiver, por exemplo, um restaurante que agora está muito na moda a malta usar os tablets para mostrar os menus, este, como é um tablet, não é assim nem muito grande nem muito pequeno, acaba por ser muito bom para esse efeito. Passando aqui para uma das coisas que a gente mais usa que é o YouTube. Eu selecionei aqui um vídeo que está com uma qualidade de imagem de 1080p e aumentar aqui o som. O som malta, o som é mesmo bastante alto e a qualidade de imagem é bastante boa. deixem só rodar aqui o ecrã e vou-vos mostrar a qualidade de imagem é mesmo bastante boa. Como vocês podem ver aqui, este belo Lamborghini. Não perdemos nenhum pormenor ao ver aqui o vídeo. Agora, como isto é um telefone que faz tablet, ou um tablet que faz telefone, leva-me a crer que muitos de vocês vão usar isto para o vosso dia-a-dia. -dia, e vão fazer fotos e vão fazer vídeos. Então, vamos lá fora ver como é que este filma e como é que isto fotografa. Só para constatar que enquanto eu estou a fazer aqui um, o vídeo do tablet, esta é a imagem. Do meu pitbull agressivo. Capa, estás a fazer aí? Estou desparrachado. Essa é que é a tua vida. Estás numa bela vida. Estás, estás. Oi, vida de cão. Cão mais agressivo do mundo. Um dos cães mais agressivos do mundo. <risos> Bem, a nível de vídeo. Esta é a qualidade de vídeo e de áudio. Usando a câmera de 5 megapixels. Ou seja, a câmera traseira. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham. Lembrando, lembrando, isto não é um telefone, isto é um tablet que faz telefone. O que é que vocês acham? O áudio é perceptível, a imagem é boa. Digam-me nos comentários. Já a câmera vídeo de frente, ou seja, de 2 megapixels, a qualidade é esta. Assim, contra o sol, é um bocadinho mais complicado, mas a favor do sol até não é assim tão má. Esta vai ser a câmera que vocês mais vão usar, por exemplo, para videochamada, para WhatsApps, Uh, duos, Facebook vídeo, etc vai ser este som que vocês vão captar e vai ser esta a imagem ah! Para a malta que joga ficou a faltar o quê? Dar uma jogatana. Tem aqui o CSR2 que é um jogo que dá para dar uns arranquezinhos e vou já mostrar a dar um arranque para verem como é que funciona o tablet nos jogos Ora, vamos já dar um arranquesor de Lamborghini. Ai, se eu sei arrancar com isto. Bora! Nitro. Toma, perfeita. Toma, perfeita. Toma, perfeita. Vai buscar. Vai buscar. Como vocês viram, a jogar o jogo CSR2 até é um jogo que puxa bastante pelos tablets e pelos telefones e corre sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma canseira, nada, nada, nada, zero. Mesmo andando aqui pelo menu, tudo muito bem. Tenho aqui um belo de, um de um Fiat 500 e o tablet não tem nenhum tipo de paragem, nada, funciona na perfeição. Para notas finais aqui do Blackview Tab 6, ele custa 118 euros, eu apenas tenho aqui o link do AliExpress, porque quando eles me enviaram este tablet, ainda não tinham disponível o link em PT. Mas na descrição do vídeo já vai estar o preço do tap 6, já em Portugal, porque eles têm loja PT, já com envio de um dia para o outro, etc. Mas no dia que eu estou a gravar o vídeo, ele custa 118,56€, como vocês podem ver aqui. E digo-vos já, para o preço é bastante fixe. Não é grande mais para que a gente se sinta desconfortável a usá-lo a fazer de telefone, nem é pequeno demais para se a gente quiser usá-lo a fazer tablet, para ler, para navegar, para YouTube, etc. É bastante, bastante prático. Aqueles tablets, se calhar, muito grandes, tornam-se um pouco desconfortáveis para os transportar connosco numa mala, etc. Este, como é bastante fino e é apenas de 8 polegadas, serve bastante bastante bem. Bem, malta, obrigado pelo vosso apoio. Espero que tenham curtido deste vídeo. É uma review à maneira do Yuri. Lembra, isto não é um canal de tecnologia. É um canal de carros que aborda a tecnologia como a gente a usa. Sem muitas mariquices. Vá, malta, fiquem bem. Na descrição vai estar o link do tablet, o link das minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio e tudo o que precisam de saber aqui do Blackview Tab 6. Fiquem bem. Um grande abraço e um grande...